Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa ceia. Eu sou Maria Luísa. Vou tomar um pouquinho de água porque a voz está rouca. É com o um coração repleto de gratidão que eu saúdo. Eu saúdo todos que estão presentes e todos que estão conectados. ...pelas redes sociais. Antes de iniciarmos o nosso tema... ...quero convidar a todos para fecharem os seus olhos... ...respirar bem fundo... ...serenar os pensamentos... ...para nos conectarmos com toda a espiritualidade amiga... ...que desde as primeiras horas do dia de hoje... Aqui estão, preparando todo este ambiente para nos receber. Saudamos o mentor da nossa casa e também saudamos o nosso querido anjo da guarda, este amigo de todas as horas, que nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. Nas asas desse anjo, nós vamos chegar diante de nossa mãe, Maria de Nazaré. E a mãe, nós pedimos que nos coloque em seu colo, nos cubra com seu amor, com sua paz, com a sua benevolência, e que com ela nós possamos aprender a amar e a perdoar todos os nossos irmãos. Envolvidos por este amor, nós chegamos diante do Seu Filho, o nosso Mestre Jesus. Ao Mestre, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome. E a Ele, humildemente, nós lhe pedimos. Mestre amado, leve-nos à presença do Pai, Criador de tudo e de todos.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 assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bem, eu sou Maria Luísa, uma colaboradora aqui da casa, e hoje o nosso tema é reencarnação, nascer de novo, renovação espiritual e essa música que vocês ouviram antes eu as trouxe por quê? porque tem tudo a ver com o nosso tema e ela traz três questionamentos muito interessantes já parou para refletir o que você faz aqui de onde você veio para onde você vai? E agora nós vamos refletir sobre o tema e também estar tá respondendo essas questões. O que é reencarnação? Reencarnar de acordo com o dicionário é você nascer de novo, com outra aparência física. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 4. Diferente da ressurreição que supõe o retorno à vida do corpo que já morreu, reencarnar é o retorno da alma, do espírito à vida corporal em outro corpo preparado para recebê-lo. E aqui, então, a gente já responde uma das questões. De onde eu vim? Eu venho do plano espiritual. Cada um de nós somos espíritos aqui reencarnados, que viemos do plano espiritual e quando desencarnarmos para lá retornaremos. A reencarnação, ela admite várias existências sucessivas, uma vida após a outra. E ela é a única que nos explica o futuro e nos dá esperança, porque ela permite que nós reparemos nossos erros aqui neste momento, Através de novas provas E qual é o objetivo da reencarnação? A resposta nós encontramos no livro dos espíritos Na questão 167 que eu vou ler para vocês Expiação Aprimoramento progressivo da humanidade e o que é expiação? É a purificação das faltas cometidas. Como nós somos ainda espíritos em evolução, temos nossos defeitos. E estamos aqui reencarnados para expiar essas faltas. Para quê? Para nos tornarmos pessoas melhores. Por isso que vem a palavra aprimoramento progressivo da humanidade. Eu estou aqui reencarnado para me tornar uma pessoa melhor. Então, reencarnar juntando com a resposta do livro dos Espíritos é nascer de novo em outro corpo físico preparado para receber o espírito com o objetivo de nos tornarmos seres melhores. Como a música diz, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas. É o caminho que se faz. E se não deu certo, você pode estar certo Deus te deu uma chance a mais. A reencarnação ela está baseada na justiça de Deus, que Ele trata todos os seus filhos igualmente. De todos que estão aqui presentes, pais, mães, quem é que não acolhe o seu filho arrependido, que cometeu um erro? Quem não dá uma oportunidade para ele reparar o erro que cometeu? Assim é Deus, nosso Pai. Ele nos ama tanto, cuida de cada um com tanto amor, que Ele está sempre conosco, em todos os momentos da nossa vida. E é por isso que esse amor de Deus, ele é tão grande, tão imenso, que ainda nós não somos capazes de compreender. O processo de reencarnação, ele começa muito antes do nosso nascimento. Ele começa lá no plano espiritual, e como espíritos ainda em evolução, nós precisamos de ajuda para planejar o nosso retorno à vida corporal. E essa ajuda vem de quem? Do nosso anjo da guarda. Esse amigo de todas as horas. E é com o seu auxílio que nós escolhemos nossa família nossos pais, nossos irmãos, as provas que seremos capazes de vivenciar e até o nosso corpo físico com todas as suas características. Feito o planejamento, nascemos e na nossa infância nós somos conduzidos por nossos pais, familiares, que com todos os seus exemplos, cuidados e ensinamento, nos orientam. À medida que vamos crescendo, saímos da infância, entramos na adolescência, juventude, fase adulta, nós vamos praticando esses ensinamentos, e passamos a usar o nosso livre-arbítrio. O que é isso? É a capacidade, é a liberdade que cada um temos para escolher. Escolher os nossos atos, as nossas ações. Escolher cada palavra que vai dizer escolher cada pensamento que vai emitir. E é por isso que a reencarnação é o caminho que, dependendo das escolhas que fazemos, nos levará dia a dia à evolução. É a oportunidade que nós temos para nos aperfeiçoar Mediante nossos erros e nossos acertos. O corpo físico, ele é o instrumento essencial da evolução do espírito. E a reencarnação é a mais alta expressão da justiça de Deus, porque Ele não condena ninguém. Muito pelo contrário. Na doutrina espírita nós aprendemos que Deus, nosso Pai, Espírito evoluído, Ele quer que cada um de nós, seus filhos, evolua também. E para isso, Ele nos dá de presente a reencarnação, a vida nova. E é por isso... Que nós, que estamos aqui neste momento, refletindo sobre o Evangelho de Jesus, precisamos despertar a nossa consciência para analisarmos, para refletirmos sobre cada ato que fazemos, sobre cada palavra que falamos, e sobre cada pensamento que emitimos, principalmente com relação ao nosso próximo. Seguindo assim um dos mandamentos que Jesus nos deixou, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E seguindo esse mandamento, nós estaremos aprendendo a não fazer para o outro o que eu não quero que faça para mim. E assim, nós entramos na lei de ação e reação, ou a lei do karma, e sofremos as consequências de todas as transgressões a esta lei. no plano moral, lá no plano espiritual, a lei de ação e reação, ela é enunciada de forma evangélica e diz assim: é livre a semeadura, porém obrigatória a colheita. Ou seja, nós temos nosso livre-arbítrio. Nós escolhemos os nossos atos, as nossas palavras, os nossos pensamentos e podemos agir como quiser. Porém, seremos obrigados a nos submeter à reação de cada um a dessas escolhas. Uma boa ação, ela vai nos trazer uma reação. Uma ação má nos trará, sem dúvida, uma reação má, ensinando-nos a não repeti-la. E é por isso que a causa da nossa felicidade ou não, ela tem que ser buscada dentro de cada um de nós, porque somos nós os responsáveis por tudo o que fazemos. E essa responsabilidade, ela é intransferível. A mãe pode ter o maior amor, ela não tem como pegar a responsabilidade do filho para si. Cada um é responsável pelo que faz. Então, vocês podem estar se perguntando, o que eu vou fazer para me tornar uma pessoa melhor? O que devo fazer para aproveitar ao máximo este presente que Deus me deu? Essa nova vida aqui, agora. Na doutrina espírita nós aprendemos que é através da reforma íntima. Ela nos leva ao autoconhecimento e ao nosso aprimoramento. E o que é reforma íntima? Como o nome diz, é um diálogo. É um diálogo eu para comigo mesmo. É eu saber quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos. Pega um papelzinho, anota todas as suas qualidades... Anote todos os seus efeitos. Procura observar em quais momentos do dia a dia que esses efeitos aparecem. Por exemplo, em quais momentos do meu dia a dia que eu me irrito com muita facilidade? Ou uma pessoa fala comigo, por que, que eu me ofendo facilmente? eu detectei, eu descobri em qual é esse momento, eu vou desenvolver um novo comportamento para não me irritar mais com tanta facilidade. E neste exercício, eu vou me buscar, tornar uma pessoa melhor. E aonde que eu vou praticar essa reforma íntima? A nossa família. A nossa principal escola aqui da vida é a nossa família. Então, observem se no trato com os seus familiares você está sendo paciente, justo, compreensivo, tolerante amoroso na pandemia muitas pessoas tiveram que trabalhar em casa e ainda continuam então quando eu estou lá no meu a fazer trabalhando algum dos meus familiares necessita da minha ajuda faz uma pergunta como que eu respondo No meu trabalho, no meu trabalho, o meu chefe vem, ele solicita que eu refaça um determinado serviço. Eu escuto, vou e procuro fazer o meu melhor ou eu fico tremendamente ofendido, afetado lá no meu orgulho. Outra situação que atinge a todos nós O trânsito Enquanto motorista eu estou dirigindo Vem um carro, passa na minha frente Passa batido, sem me afetar Ou eu já faço gestos e esdravejo Enquanto pedestre que todos somos Estou na faixa querendo atravessar Nenhum carro para. E aí? Também passa batido ou eu me irrito profundamente? Todo sinal de irritação, de impaciência, de intolerância, são sinais de alerta. Porque a reforma íntima, ela exige determinação ela requer força de vontade é um esforço diário um trabalho de formiguinha não é da noite para o dia que eu vou resolver todos os meus defeitos não é uma busca constante dia a dia de se tornar melhor e com esse esforço próprio Cada um de nós vamos colher os resultados das nossas próprias experiências. E assim, nós vamos moldando a nossa personalidade. E é por isso que na doutrina espírita nós aprendemos que nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos responsáveis... Pelo nosso sofrimento ou pela nossa felicidade. E cabe a cada um de nós trabalharmos pela nossa renovação. Em busca da evolução. Porque se nós estamos aqui, como diz a música, vamos todos nos unir para o mundo melhorar mais. E quando... Cada um de nós se propõe a se tornar melhor, o nosso mundo também vai ficar. Vamos agora, eu convido a todos para fechar os seus olhos. Vamos elevar os nossos mais profundos agradecimentos ao Pai da Vida por mais esta reflexão do dia de hoje, do Evangelho do Seu Filho Jesus. Que nós possamos, durante a semana, refletindo esses Seus ensinamentos, colocar em prática a nossa reforma íntima. Que toda mudança que nós desejamos no nosso próximo, primeiro que nós façamos, em nós mesmos e que o nosso Mestre Jesus nos abençoe nos proteja durante toda a nossa jornada que assim seja graças a Deus, graças a Jesus muito obrigado a todos